Hei, hey, detetives! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou aqui com um vídeo de como desbanir sua conta no Clube Pinguim Online. Então vamos ver aqui o como o moderador falou. Então vamos ver aqui, ó. Diga onde você foi banido no jogo ou no Discord ou ambos. Diga seu nome de usuário no jogo ou no Discord ou ambos. Em, dis em caso de Discord, por favor, inclui seu ID. Se você saber a razão do seu banimento vocabulário inapropriado ou múltiplos banimentos, por favor nos diga, se não coloque na e siga em frente, nos diga a razão pela qual você deseja ser desbanido, Discord exemplo 0001 para ofender o usuário após ser avisado por vender por... Por ofender usuários após ser avisado, eu sinto falta da comunidade de, de interagir com a comunidade. É assim que você deve fazer, gente. Tem que entrar nesse servidor da descrição. Aqui temos algum inter aqui. Todos aqueles que forem desbanidos, por favor, sair do servidor. Depois de você ser desbanido, você tem que criar uma conta. Você vê no vídeo anterior como criar uma conta de Discord e entrar né, nesse link abaixo. Que é isso? Que desgraça é essa? Sua conta, foi desbani oh, sua conta foi banida pelos donos do jogo. Por razões como hack Coins, Inters e outras coisas. mais sério, infelizmente não podemos desbanir a sua conta. Aqui é o moderador do CP. Esse aqui é o moderador. Que é o Horace, o falo. Ele é o moderador do Clube Pinguim Online. Também temos o Thiago que é o... ele desbanha também você vai, vai aqui em casa e PT em casa PT você vai aqui em casa PT, você entra no servidor e vai em casa e PT aqui okay, tem um PT, PT é português, então você tem que entrar num português Se você, esse daqui, o case é só para é... apenas é apenas pro inglês, aqui o case s yes é espanhol e o case PT é para assim, nós português Aqui, você pode ser desbanido Aqui, ó Tiago desmanhou uma conta Ó, tem esse, esse caso aqui Do Sam Conta Samuel 3 Minha irmã sempre entra na conta E, e dizia as coisas erradas Tenho muita saudade dos meus amigos Sua conta já foi desbanida uma vez Apenas oferecemos um desban por conta Ou seja, você só pode ter um desban por conta se você for banido duas permanentemente duas vezes você não pode ser desbanido se você foi é, banido por 24 horas você tem que esperar se você foi bandido, banido por, permanentemente é, você pode vir aqui e desbanir mas você pode ser desbanido uma vez você criar sua conta do é, do é, do Discord para poder entrar nesse servidor E falar aqui no caso IPT, gente No caso IPT E que seguir aqui As ordens do Horace Que disse aqui, ó Exemplo Discord Exemplo Aí você diz, se não tiver motivo Nenhum, você não sabe o município Fala, não tem motivo É tipo assim, gente Vou colocar um aí não, você coloca um no jo é, jogo. Dois, Féubraim. Três, não sei o motivo. Clube Pinguim. É o melhor jogo que eu gasto meu tempo mas você coloca esse motivo, porque se você quer ter a conta disponível. Então é isso, gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que tenha entendido como desbanir sua conta. é Então, então essa é a ordem aqui que você precisa ver. Até o próximo vídeo. Bem, eu esqueci de avisar que o servidor é por tempo limitado. Então o servidor é por tempo limitado. Quer dizer que só vai até 1 de janeiro de 2020 servidor é por tempo limitado, mas depois ele abre de novo, então você vai ter que esperar para ser aberto de novo. Mas o servidor é por tempo limitado, ele sempre abre de vez em quando, para poder desbanir as contas. Infelizmente, só vai até 1 de, de, é, de janeiro de 2020. Então, se você quiser ter suas contas de, de desbanidas, então acesse logo, acesse até a conta desvanida